No exato momento em que você recebeu a Cristo em sua vida, ainda que você não tenha percebido, ocorreu uma transformação imediata em seu espírito. Você recebeu uma nova mente espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo talvez você não perceba hoje mudanças tão radicais em seus sentidos talvez suas emoções ainda sejam semelhantes a de todo homem normal que você conhece se você ainda não consegue perceber essa mente espiritual não precisa se preocupar isso acontece porque a nossa mente humana viveu muito tempo corrompida pela velha natureza que sempre esteve no controle das nossas emoções e do nosso entendimento no início, nossa mente é tão semelhante à das demais pessoas que algumas pessoas se perguntam se algo realmente mudou. Por isso, nos foi dado também o Espírito Santo, justamente para que seja feita essa transição e renovação da nossa mente, até que nossas emoções, sentimentos e crenças não estejam mais conectadas à nossa velha mentalidade, mas sim, a esta nova mente que recebemos de Cristo, quando o conhecemos como Senhor. O Espírito Santo quer ajudar você nessa jornada de renovação da mente e mortificação da sua carne. E eu estou aqui para anunciar a você que é importante que você deixe Ele promover essa transformação no seu interior. Ainda que isso te custe provações, sentimentos de crises sensações de cegueira emocional temporária. É crucial que você saiba que tudo o que está acontecendo em sua vida hoje tem um propósito de mudar a sua forma de pensar e enxergar. A renúncia de sua incredulidade levará você a conhecer essa nova mente que você recebeu de Cristo e experimentar toda a vida abundante que Ele tem para você, te conduzindo em um propósito maravilhoso Reservado somente para você. Não tenha medo de passar por momentos de dores, ainda que alguns tesouros, coisas que são importantes para você, pareçam estar se perdendo. Eu quero dizer para você que vale a pena perder a sua velha vida para receber uma vida nova. Uma nova maneira de pensar, sentir e enxergar o mundo ao seu redor aguarda você. Até que o Espírito Santo leve sua alma a não mais manifestar sentimentos da sua velha natureza e te coloque totalmente conectado à mente de Cristo que existe em seu Espírito, não desista de perseverar em um relacionamento íntimo com Ele. Eu quero que você saiba que não existe nenhum mal acontecendo em sua vida hoje. Só existem propósitos.